Vai, não. Sim, eu vou. Quem é que vai? O homem que quis vou, não vai. Porque quando vai? Já não, não, não sei o que, Jesus. já não vai. Ele vai se ele quiser. Vai. Onde a gente o vive, diz, ele diz é. que é, mas não é. é ele é, pensa. Não. Eu não sei essa letra. Fala, fala, galerinha! fala fala fala galerinha e esse é só... eu sou o Norberto Legal. e esse é mais um elefante literário com book Hall e leituras de fevereiro o primeiro livro que nós lemos em fevereiro que não foi o primeiro na verdade mas a gente leu em comum então foi o livro Padical de Gustavo Ávila, talvez não dê pra ver porque a capa é branca, a luz é branca, tudo é branco aqui, muito claro. Mas, pá de, de Gustavo Ávila, que conta a história de quê? Seis pessoas que acordam sem memória num ambiente todo branco. Tudo é branco, tudo é branco. Obrigatoriamente branco. É uma floresta, sim. É uma artificial. floresta artificial, tudo branco. E aí, eles só têm uma carta e uma caixa. E a carta diz que eles precisam de todas as chaves. Eles têm uma. Vamos lá, calma. Eles têm uma caixa, uma chave e uma carta que diz que eles precisam das seis chaves da caixa. Ou seja, de todas as pessoas. Para conseguir relembrar o passado deles. Ou saber por que eles estão ali. E eles têm uma arma. É, eles têm uma arma e um sinalizador. Sinalizador. É. Então, a gente achou meio que. Que uma mistura de várias histórias. Sim. Porque você lembra um pouquinho, né? Do plot de algumas histórias que a gente já conhece. Tem uma ideia bem legal, interessante. Mas... É. é. Ele é bem fininho, tem 40 páginas e só existe em e-book. Então vocês podem ir na Amazon baixar e ler, porque é super baratinho. Um, foi um livro que a gente gostou, médio, né? A gente. Ele tinha potencial pra ser maior. É, tinha mais potencial. É. Acho que é porque é muito pequeno. Se você é muito pequeno, aí fica aquela coisa meio é, superficial, né? Assim. Aí esse livro ganha o quê? Ganha um crédito porque é de quem? Gustavo Ávila. E Gustavo Ávila escreveu o quê? Que a gente também leu em fevereiro? O Sorriso Ainda da Hiena. Quem quiser ver, tem resenha aqui, neste cantinho, no card. E é um livro f... fabuloso, nacional, que lemos em fevereiro. E vale muito e a pena. vale muito a pena. E talvez vocês não souçam falar muito sobre ele durante 2016. Uhum. É o WhatsApp, pessoal lá do canal. Que vem a mim, WhatsApp. Bom, eu não li muito além desses dois, eu vou logo falar o que eu li o resto do mês Inclusive, os dois livros que eu li são do Projeto da Gente, o livro Viajante, com Iara e Paulo Hatz E foram Cordilheira, de Daniel Galera, gostei bastante Mas bem mais pra frente a gente vai falar sobre esse livro porque eu vou ter que esperar a Norby ler Pra gente falar juntos, que a gente decidiu que vai ter só um vídeo por pessoa Outro livro E o outro livro foi O Livro Cemitério, de Neil Gaiman, que foi o livro escolhido por Paulo Eu demorei bastante pra ler é um livro bem, bem pequeno, é super simples a leitura, mas como quem já acompanha a gente já sabe, eu não sou muito fã de fantasia, né? Mas, assim, pro final do livro eu peguei o um embalo, assim. Vamos pra Tipo, faltando uns três capítulos, eu, eu desenrolei <risos> o negócio. Vai ter um vídeo futuramente, né, sobre ele, então nós vamos falar muito. Isso, aqui. exatamente. Então, vai ter um vídeo em breve sobre ele. massa! <risos> em fevereiro eu também li porque o pessoal tava falando muito de um trailer que tinha saído, que vai ter um filme no cinema, não sei o que, todo mundo tem que saber todo mundo tem que ver e ler, então eu li o que? Como eu era antes de você, de Jojo Moes que é um livro muito legal muito bacana que você lê em uma talagada só, talagada tá e é muito legal, é bom, eu gostei, sabe por quê porque não tem, é de amor, mas não tem o que mimimi, não tem chororo é. não tem drama, é tudo ali na não, lata é uma coisa, slap slopes <risos> ok, muito bom gostei muito a escrita de Jojo quero ler outros livros, quero ler inclusive a continuação que tá chegando por aí, e vamos ver o que é que vai ah, esse aqui foi o que Foi um 4 estrelas na minha estante. Outro livro que eu li na época do carnaval foi Madame Chanadu, do Potiguar, aqui, conterrâneo, um amigo da gente, Aureliano Medeiros. É um livro muito legal, que conta a história de Madame Chanadu, esta bela pessoa aqui, que é uma travesti negra que sofre várias coisas. É um livro, na verdade, conta a história de seis amigos e conta a história na visão de todos eles, em cada capítulo. Então é uma coisa super alternada, muito legal e real. Se passa aqui em Natal, então... Quem era que vai se aproximar muito da história Vai sentir muito essa conectividade Entre os amigos, entre os lugares Se eu não me engano, eu também dei quatro estrelas E recomendo a quem quiser ler Eu quero tá. Pega, passa Ai. <risos> Pronto, essa aqui é pra Carol agora Mas essa aqui não é esse mês não é Esse mês é mulher Também li, sou Sela Em fevereiro Finalmente e... deu oh, Obrigada, oh. senhor oh. Que livro divertido, rapaz. A Lua de Mel conta a história de Lote, que faz o que? Meio que acaba o relacionamento, meio que leva -o fora, né? Ela quer casar, só que o cara não queria, aí, tipo, meio que deram fora. Aí, se revolta, encontram um amor dela das antigas. Eles se casam escondidos e vão fugindo pra Grécia. Aí, a irmã dela e um amigo desse cabra vão atrás, e tem um menino que é doido, que é, que é o filho da mulher, pelo amor de Deus. Eu ri muito com esse livro, é muito divertido. em cima, tem uma escrita show. O livro tem quase 500 páginas, mas Passou muito depressa Porque, enfim, gostei muito O que que eu disse? Depois de tantas recomendações de Menina Caroline Li, e gostei, quero ler os outros Porque disseram que esse aqui não é o melhor Então vai ser uma linha ascendente de leituras E diversão Não é o melhor de acordo com a minha recomendação, é, de né? De acordo tipo, a com, de com a minha opinião Mas então tem gente que ver gosta ver. muito desse mais também Quatro estrelas também Tudo eu dou quatro estrelas porque eu sou assim Eu sou fácil na leitura E o último livro que eu li em fevereiro Foi Mãos de Cavalo, de Daniel Galera Esse aqui é um livro que eu queria ler Há muito tempo, desde que eu li Barba em Para de Sangue. Amei. Ah, é esse aqui é um romance de formação, super fininho e rápido de ler, que conta a história de Hermann, desde a sua infância até a fase adulta, todos os dilemas que ele tem durante a vida, escolhas que ele tem que vão refletir no futuro dele, ah, fala sobre a infância dos anos 90, o que dá uma certa nostalgia na gente, assim, porque a gente lembra do que? A gente brincando na rua, sujando os pés de barro, a mãe da gente pedindo pra gente entrar e a gente, o que? Teimando, na chuva brincando de biloca no chão, era ótimo. Então, ele, esse livro vai tratar basicamente dessas questões conflitantes internas de irmã, das escolhas que ele leva pra vida e como o caráter dele, a personalidade vai ser influenciada a partir disso. 4 estrelas E esse mês foi o que? Foi o meu aniversário, esse mês que eu digo, mês passado Então tem book haul? Tem sim Vamos pro book haul. Esse mês eu quis me presentear, então eu comprei Restos Humanos de Elizabeth Haynes Comprei o Rochinol de Kristen Hannah Comprei também Mãos de Cavalo, que eu acabei de mostrar de Daniel Galera. Comprei um box de Dragões de Ether, que tava des... R$19,00 na Amazon E foi show Porque os livros são só os grandes e bonitos Com capas legais E ganhei o livro dos afigurados Do meu chefe do trabalho Ganhei sim É um livro de um autor Ponto igual um livro que tem uma diagramação muito legal E fotos bacanas Que contam sobre a história do Rio Grande do Norte E personagens, né? Da Terra Ganhei de Caroline o quê? Sangue na Neve De Dionês Um livro maravilhoso Se vocês tocarem na capa Vocês vão perceber O quanto esse livro é show E ele é fininho Mas é show de bola Dizem que é muito bom Vamos pra frente Eu tô completando a série oh, Não, né? Porque ou não, porque elas... são só 55 <risos> livros, mais ou menos E também ganhei o quê? Olha só que maravilha que minha famíliazinha me deu Um leve muito bom Agora a gente vai fazer um tutorial sobre ele Aqui, ao vivo, okay. oh, brincadeira que Também ganhei de presente aniversário de Marcos A Melhor Pessoa, um livro maravilhoso O Garoto no Convés de John Boyne Que eu queria ler há muito tempo e ele disse que foi o melhor livro da vida dele Então eu tô muito ansioso pra ler E junto do livro eu ganhei o quê? Um carimbo, vocês não estão preparados Espera aí que eu vou abrir, vou mostrar a coisa rápida, rapidinho Olha só, esse carimbo aqui o que é que tem escrito? Meus dados não vou mostrar muito Com carimbo, gente Pra eu marcar meus livros Com um e-mail, telefone Data de compra ou de leitura, né O que eu quiser colocar Eu coloco Eu vou colocar tudo que eu quiser E eu já comecei a marcar meus livros Eu tô carimbando tudo Eu carimbo, Carol, Eu carimbo as paredes Eu só carimbando Ela tá aqui Eu carimbo, Guatá. Você. Muito obrigado a todo mundo que me deu presentinhos nesse carol esse carol eles, né? Nesse aniversário, uma pessoa que tá doida aqui E valeu! Mas não acabou o vídeo Como já era esperado, eu como só li quatro livros Ainda não comprei nenhum Então não tenho book esse mês Não estou triste, estou feliz Porque eu tenho muitos livros para ler Então estou de boa, estou de boa, porém Olha aqui Recebemos coisinhas Cartinhas, eu acho Uhul e essa aqui é de Tereza. Tereza. Ah, é quem quiser, entra aqui Ele pra ver. É ah. free... Ai, Orgadão. me dá Okay. Tereza é uma fofa A gente vai deixar inclusive um cardzinho aqui Do canal dela, porque vale a pena conferir Porque meu Deus, melhor pessoa Melhor pessoa, meu Deus, melhor pessoa. Sim, Tem gatinha, Tem gatinha. É. Obrigada Tereza, amamos Inclusive estar em São Paulo Eu estou em São Paulo É. Eu vim pro Lola eu Vou passar uma semana aqui, estou passando Que estranho Olha só, que isso, né? Agora eu não tô, mas quando o vídeo sair eu estarei vai em São Paulo Vamos falar no futuro, é como se a gente tivesse nos transportes ah, exatamente, eu estou para viagem. Fica de olho nas minhas mídias Todas são cara online No domínio. eu vou estar Vai ter encontrinho, uma coisa assim Estamos... É muita coisa, é novidade Estamos... Eu não tenho Aí, medo Estamos... Eu esqueci a palavra. Na atividade. Estamos arquitetando aí o um encontrinho, então fiquem ligados. Que acho que segunda-feira, quem for de São Paulo e tiver afim de bater um papo e tirar fotos e. Tudo. Quem sabe ganhar marcadores, Para né? Para jantar. Você também, eu gosto de comer. Okay. É uma cartinha que ela tá abrindo em é uma... casa aqui, né? <risos> tipo, eu. Não, eu tô pensando em como, como é que eu essa parte, mas nós sabemos outra cartinha. Eu tô com medo de rasgar, gente, porque tem um carimbo de uma máquina de escrever, de Gabi. Do É o mas eu juro que também é outro canal que vale muito que é outra pena. melhor pessoa melhor pessoa oh. ai meu deus sai se Gabi, ela... Menina. Ai, meu, Deus, é coisa, viu? Tem Eita, um... Vem. Menina? Olha isso aqui, Eita, gente. dois viu? Tem um... Como é o nome Eita, deixa? Um selo, né? Um selo para Carol um e eu tô de leva. De leva? De vela? Ai, ah, é? Yeah? Pera aí, deixa eu ver. Um selo de leva, eu falei de vela. Dilexia, saudade. Que massa. Eita, quer Não, ver? Não, pera aí, calma. É um conto. É, ah! é... Olha, que ela escreveu. Está dizendo aqui que tem na Amazon. Razou, viu? E marcadores! Uhul. Não, adorei sua letra, Gabi. Razou. Muito linda. Obrigada, meninas. Muito obrigado. Muito, muito beijo pra vocês. Amamos. Então é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu joinha Aia. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo se você já leu algum desses livros que a gente leu em fevereiro é. algum desses livros que eu mostrei por aqui Tem umas dicas mostrou. também, Dê umas dicas pra gente Inclusive se vocês quiserem vídeos ou se sentirem curiosos sobre alguns ou algum desses livros Aí vocês falam aqui também no comentário que a gente pode fazer um vídeo tipo especificamente Porque aqui a gente só fala a história cima, bem por né? cima, né? E frente. se vocês quiserem saber mais a opinião mesmo da gente a gente pode fazer, que vai ser show de bola, vai ser massa, vai ser massa, não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, se inscrever no canal e compartilhar o nosso canal pra todo mundo, porque a gente tá aqui ó, na torcida, o okay? <risos> que? Quem tá na torcida? É isso aí, valeu, valeu, valeu, valeu, aqui, valeu. valeu. chega, então é isso aí, valeu, valeu, valeu, <risos> Eu vou e você? <risos> tá muito palhaço o <risos> povo. <Okay. risos>